não lográvamos notícias de nossas famílias e tampouco dos amigos. Excruciantes saudades, como o ácido corrosivo que nos extorcesse as potências afetivas, lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de mil incertezas angustiosas. Muitas vezes, Joel e Roberto surpreendiam-nos chorando às ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes. Entretanto, existia a permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor, e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que, mesmo das moradas espirituais, nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos por meio a curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que, posteriormente, compreendemos tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. Existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região espelhenta, que lhe era parte integrante, quaisquer imagens e sons que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo invocando mercês para nossas almas enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina, que, traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que, às vezes, sobremodo nos surpreendia visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguíramos com afeição e desvelo se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras, que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente mitigavam as asperezas da nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Poderíamos, assim, saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar, ou, a nosso favor, praticar. Infelizmente para nós, porém, tal acontecimento que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos, que seria como refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração, era raríssimo na quase totalidade do hospital, referência às afeições deixadas na terra pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde é a prece acolhida entre fulgores e bênçãos. Porém, a verificar-se tão generoso fato não facultaria a possibilidade de noticiário circunstanciado a respeito da individualidade que o praticasse, tal como desejaria nossa ansiedade. Daí as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nos sentirmos esquecidos, privados de quaisquer informes. Não obstante... Os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além. De outras zonas astrais, como de outras localidades de nossa própria colônia, chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Da terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados no segredo dos santuários. E, respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente por meio de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas, cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. Porém, não era só. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim, fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras porque fundamentadas nos desinteressados dos elevados princípios da fraternidade cristã. Só muito mais tarde, nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual, como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, no qual não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, ao passo que ele próprio, dado seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno circo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. E serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás, enquanto não pagares até o último seitio. Mateus, capítulo 22, versículo 13, e Mateus, capítulo 5, versículo 26. Avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos. Dois acontecimentos de profunda significação para o desenvolvimento de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual verificaram-se logo nos primeiros dias que se seguiram a nossa admissão ao Magno Instituto do Astral. Dedicaremos o presente capítulo ao mais sensacional, reservando para o seguinte a exposição do segundo, não menos importante, por decisivo na lição que, então, nos ofertou. Certa manhã... Apresentou-se-nos o jovem doutor Roberto de Canalejas a participar-nos que éramos convidados a importante reunião para aquela tarde, devendo todos os recém-chegados se avistarem com o diretor do departamento, a que estávamos confiados no momento para esclarecimentos de interesse geral. Jerônimo, cujo mau humor se agravava assustadoramente, formalmente declarou não desejar comparecer à reunião, pois que não se supunha obrigado à obediência serviz serviço pelo simples fato de se encontrar hospitalizado, e mais que, na ocasião, somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Roberto, porém, declarou delicadamente, sem mostras de quaisquer agastamentos, que era portador de um convite, e não de uma ordem, e que, por isso mesmo, nenhum de nós seria forçado a anuir. Envergonhados frente à atitude incivil do companheiro, sentimos-nos também chocados, e foi com o melhor sorriso que encontramos nos arquivos de antigas recordações que aquecemos, agradecendo ainda a honra que nos dispensavam. Já por esse tempo, éramos submetidos a tratamento especializado, do qual adiante trataremos e com o qual, igualmente, não concordar o antigo irmão da Santíssima Trindade de Lisboa, assim que soube ser a terapêutica fundamentada nas fontes magnético-psíquicas, assuntos que absolutamente não admitia. Não obstante, insofrido e displicente, Dirigiu-se ao bondoso facultativo, logo após o incidente, e disse, esquecido já da lamentável atitude anterior, senhor Doutor, um obsequio inestimável venho pensando em obter de Vossa Excelência confiado nos sentimentos generosos que de certo exornam um tão nobre caráter. Roberto de Canalejas, que, com efeito, Antes de ser um espírito convertido ao bem, dedicado ao operário da fraternidade, teria sido na sociedade terrena perfeito cavalheiro, esboçou um sorriso indefinível e respondeu: Estou ao seu inteiro dispor, meu amigo, em que deverei atendê-lo? É que. Tenho necessidade imperiosa de encaminhar certa petição à benemérita diretoria desta casa. Afrijo-me pela falta de informes de minha família, que não vejo há muito. Nem eu sei há quanto tempo. Em vão tenho esperado notícias e já não me restam forças para sofrer no peito as ânsias que me dilaceram. Desejo obtenção de licença da muito digna diretoria deste hospital para ir até minha casa certificar-me dos motivos que ocasionam tão ingrato silêncio. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Será possível a vossa excelência encaminhar um requerimento ao senhor diretor? Não proibirão, de certo, os regulamentos internos a atitude que desejo tomar? Como vemos pelo exposto, o pobre ex-comerciante do Porto parecia não fazer ideia muito justa da situação em que se encontrava e, mais do que os companheiros de domicílio, Perdia-se na desordem mental, entre os estados terreno e espiritual. Absolutamente, meu caro, não há proibição. O diretor deste estabelecimento terá satisfação em ouvi-lo, afirmou o paciente e médico. Farei então hoje mesmo o requerimento? Encaminharei verbalmente a solicitação e Joel participa do que ficar resolvido. Cerca de dois quartos de hora depois, Joel voltava à enfermaria a fim de comunicar ao aflito doente que o diretor convidava-o a apresentar-se pessoalmente ao seu gabinete. Vinha, porém, pensativo, e descobrimos um assento de pesar em seu semblante, geralmente límpido e sorridente. Nosso companheiro, que, como é sabido, era, dentre os dez, o mais rebelde e indisciplinado, exigiu que Joel devolvesse o terno de roupa tomado à entrada, pois repugnava-lhe apresentar-se ao gabinete do maioral, envolvido num feio sudário de enfermaria, tal como nos encontrávamos todos. Muito sério, Joel não tentou contrariá-lo. Devolveu-lhe, antes, a referida indumentária. Saíram. Não teriam transposto ainda a galeria imensa para onde se projetavam as portas dos dormitórios, e eis que o jovem doutor Canalejas e um dos nossos assistentes hindus entraram em nosso compartimento, enquanto, sorridente, foi dizendo o último com acento amistoso. Aqui nos encontramos, meus caros amigos, a fim de convidar-vos a acompanhar vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira na peregrinação que deseja tentar. Estamos cientes de que nenhum de vós se sente satisfeito com os regulamentos desta casa que de algum modo intercepta noticiário circunstanciado proveniente dos planos terrenos. No entanto, será bom sejais informados de que... Se tal rigor se verifica, em vosso benefício o estabelecemos, muito embora não exista formal proibição para uma rápida visita à terra, como ides ver dentro em pouco. Atentai neste aparelho de visão à distância que já conheceis e acompanhai os passos de nosso Jerônimo desde o presente momento. Caso venha obter a licença que impetra, como espero que aconteça, Dada a insistência em que se atém, fareis com ele a peregrinação que tanto deseja em torno da família, sem, no entanto, precisar de sair deste local. E amanhã, se ainda desejardes descer aos vossos antigos lares em visitação prematura, sereis atendidos imediatamente, a fim de que as revoltas que vos vêm ferindo a mente não continuem retardando a aquisição de pendores novos que vos possam beneficiar futuramente. Todos os demais enfermos em idênticas condições recebem igual sugestão neste momento. Aproximou-se do aparelho e, com graciosa desenvoltura, ampliou-o até que pudesse retratar a imagem de um homem em tamanho natural. Perplexos, mas interessados, Deixamos o leito, que raramente abandonávamos, a fim de nos postarmos diante da placa que principiava a iluminar-se. Fizeram-nos sentar comodamente em poltronas que ornavam o recinto, enquanto aqueles zelosos colaboradores do bem tomaram lugar ao nosso lado. Era como se aguardássemos o início de uma peça teatral." De súbito, Joel surgiu diante de nós, tão visível e naturalmente, destacando-se no mesmo plano em que nos encontrávamos, que o supusemos dentro da enfermaria, ou que nós outros seguíssemos ao seu encalço. Amparava Jerônimo pelo braço, caminhando em busca da saída de serviço, e tão intensa ia se tornando a sugestão que logo nos abstraímos, esquecidos de que, em verdade, continuávamos comodamente sentados em poltronas, em nossos aposentos. Mais real do que o atual cinematógrafo e superior ao engenho da televisão do momento, esse magnífico receptor de cenas e fatos, tão usado em nossa colônia, e que tanta admiração nos causava, em esferas mais elevadas desobrava se evolutia até atingir o sublime, no auxílio à instrução de espíritos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhes permitissem futuramente testemunhos decisivos nos prérios terrenos, indo rebuscar e selecionar, nas longínquas planícies do espaço celeste, o próprio passado do globo terráqueo e de suas humanidades, sua história e suas civilizações, assim como o pretérito dos indivíduos, se necessário, os quais jazem esparsos e confundidos, nas ondas etéreas que se agitam, se eternizam pelo invisível adentro, nelas permanecendo fotografados, impressos como num espelho